provavelmente os carros mais raros em Portugal, isto na combinação, claro, carro-motor, ou mais pelo motor que ele tem em si. Portanto, a gente sabe que este é o primeiro Alfa uh, uh, uh, que veio com o motor do, do Alfa Romeo 4C, ou seja, esta é a primeira versão que depois veio sair no, no 4C, mas aqui na versão mais, mais calminha, com, com 200 cavalos. Olá, eu sou o André Anunciada, tenho 30 anos, e sou proprietário aqui de, de um Alfa Romeo 159, TI 1750 TBI, ou seja, turbobenzina. É, é engraçado porque eu nem ligava muito a Alfa Romeo, ou seja, a minha família sempre tive fonte um assim mais de, de alemães, mas mais focacionado para opes. Entretanto, tenho aqui um vizinho meu que, que o pai dele tinha uma Alfa Romeo, uma 159, mas a gás óleo, e muito ir ao café. E então, um dia, olha, andamos no teu carro, e então fui no, no carro dele. E a primeira vez que entro no carro, primeiro gostei logo das linhas. Aliás, já conhecia, sempre fui amante de carros, sempre gostei de ler revistas, sempre gostei dos designs do italianos. Acho que ninguém fica indiferente aos ao designs italianos. Depois de, de entrar nesse carro, epá, eu entro dentro do carro e vejo mostradores virados para o condutor, indicadores individuais de uma não proporção do turbo, combustível e temperatura do motor, e eu a ver aquilo. Isto de facto é, é engraçado. Depois tudo muito esportivo, ou seja, para quem gosta de, de carros, acha aquilo piado. Então, ficou sempre na, na retina esse carro. Entretanto, aparece este negócio aí. e depois era a versão full-extras, TI, que é rebaixado, tem os travões da Brem, pinças de quatro pistões, pintadas a vermelho, os bancos desportivos de tipo paquê, volantes, costuras a vermelho, pros pontes e a gasolina e eu... isto é, isto é um negócio perfeito é, e depois o preço era super ótimo, tinha 24 mil quilómetros, era um carro novo com 4 anos e eu pronto, bora, é este o carro que quero, então até foi engraçado no dia de Natal, na véspera neste caso, dia 24, encontrei-me com a pessoa sim senhor, o carro está impecável, está ótimo, fico-lhe com ele, fui buscá-lo, dia 26. O carro já está comigo há 3 anos, uma boa jornada com algumas e peças pelo meio, neste caso, avarias, a uma partida que ele me pregou, porque o carro teve durante 4 anos muito tempo parado. E então, quando eu pego um carro que não fez quase quilómetros nenhum e começa a fazer quilómetros em barda, vai, vai, dar, vai dar grandes problemas. Uh, e, a partida, e então a bomba d'água agarrou, teve um problema, teve que fazer uma reconstrução da cabeça e foi assim, dispendioso. Mas depois disso, o carro está tá excepcional. Posso dizer que depois dessa situação, e mesmo antes, vá, é só olhar é um carro que, que dá muito prazer, apesar do, do tamanho e de ser um familiar. Acho que aqui nota-se o ADN da, da Alfa Romeo, do, do, o core esportivo que, que se costuma dizer, que os Alfa Romeus têm. E aqui acho que está bem patente neste, neste modelo, principalmente nesta versão, porque é muito mais leve, é, tem um motor que está muito, casa muito bem com o carro e agora está reprogramado está uh, diferente, possivelmente uh, leva uns azuis Isto para ainda ficar um bocadinho mais ainda tem que meter mesmo a linha completa uh, de escape uh, um bocadinho mais, menos restrita mas de resto o carro está tá espetacular e aqui o que é que já fizemos? Bah, alteração da linha, o normal num carro que é, que é turbo uh, tratar da saúde dele, ou seja tirar o catalisador, aliás tirar não, meti um downpipe e passei-o para baixo e a linha também tem uma, já tem a válvula de escape que ele o de origem, muito caladinho, não fazia barulho e um carro com, com este aspecto, com este look, é, querem que fazer barulho e principalmente porque eu fazia track days no autódromo esteril, aliás ali atrás no, no vidro ainda tem ali um, um guia 1 que é o grupo 1 do Vasco Sameiro. Uh, do último track day, há um mês e meio atrás, que fui lá acima fazer e, e pronto, tem, tem a linha, tem uma válvula de escape, tem umas panelas da Novitec, foi a primeira alteração que eu fiz ao carro em termos de, de alteração de som, tirei as de origem, tem umas da Novitec, completamente em inox, específicas para este modelo, já aí foi bom, mas em track days, com aquele barulho, e uma pessoa ouve que era isto a gritar e a fazer grandes barulheiras, pipocas, que é mais ou menos o que ele está agora, um, depois, a reprogramação foi a última coisa a fazer no carro, por incrível que pareça, porque também era um carro de dia a dia, e há que manter aqui a fiabilidade. Eu acho que definitivamente é o design. O design deste carro é excepcional. É, tem uma frente então, é super agressiva super bonito acho que é digna de um super carro uh, e então assim à noite com estes faróis como estamos aqui a ver acho que dá eu se disse este carro na minha traseira se fosse eu acho que tinha pá deixa-me digiar que, que esta certeza que é um carro muito rápido e vai me querer passar por isso acho que é muito bonito acho que o que mais gosto entre outras coisas mas se tivesse que destacar o design acho que é essencial. uma besta, ou seja, não é daqueles mais perfumantes, mas é um carro que tem muita muita raça, muito tem pulmão, acho que é um carro que tem, tem bom pulmão. Não é um carro forte em aceleração, mas é um carro muito forte em recuperação, ou seja, qualquer mudança, uh, tem umas linhas, uns gráficos muito muito bons em termos de distribuição de potência, qualquer mudança, seja 1.500 rotações, uma pessoa pisa e, e o carro tem, tem, e depois como é muito Eu acho que é mesmo uma besta. É, é engraçado, se tivesse a caracterizar, acho que era isso. A reputação, como nós chamamos em Portugal, tudo o que seja italiano, a reputação é má, está tudo a variar, mas eu também se calhar, quando era mais novo, se calhar também pensava um bocado, mas, mas hoje em dia, e conhecendo como é, acho que isso também tem a ver muito com o desconhecimento que as pessoas têm da, da própria marca, ou seja, não não, não vão a fundo ver, ver pesquisar, ler uh, sobre as marcas e... E nós temos. Isto é um carro super fiel, acho que isto é altamente fiável. Hum... Eu já submeti este carro a tratamentos brutais, eu conheço dos track days de outros meus amigos com alfas mais antigos, ou seja, de todos os anos, seja novos, antigos, clássicos. Qualquer carro pode ser fiável se nós também cuidarmos dele. E claro, sendo um amante, e ainda para mais tendo um canal de YouTube, isto é que uma pessoa quer é conteúdos e acho que há muitas modificações. Eu estou até a tentar transformar este carro um pouco mais para brincar, ou seja, se calhar amortecedores mais rígidos, as moles já não é preciso, já tem moles rebaixadas de origem, aí back pro kit. Talvez uns amorcedores com taragem mais, mais rígida. Uh, uns pneus e jantes mais leves, mais específicas para track days, que também dê para andar na estrada. A linha de escape completa, fazer a linha de escape. Que ainda não sei, mas talvez quando este turbo entregar o meu criador, meter um turbozinho maior. Ou do modelo, pelo menos do, do modelo da Julieta, ou do 4C, porque é um turbo um bocadinho maior, é idêntico a este, mas um bocadinho mais maiorzito. E acho que não vale a pena, porque isto também é o carro de família. É o carro que vamos de férias, é o carro que me leva para todo o lado quando eu preciso do carro e não vou de mota ou é o carro de família, vá. Sim, se fosse, se calhar, para um Giulia Quadrifoglio, para o novo, acho que era, é, é possível que seja o único carro que eu trocasse por este. Eu, muitas vezes, costumo ir ao sessão virtual, ver carros, ando sempre a ver, acho que qualquer pessoa está sempre, todos os dias, a ver. Um, e às vezes pensa, vou trocar o meu carro? olha, este é tão giro, mas depois começo a pensar, epá, mas não tem isto, não tem isto, como eu tenho, e o meu já está tão a gosto, tem aquilo que eu mais valorizo, acabo sempre por às vezes dizer, epá, não, não consigo, acho que no dia em que pensasse vender este carro, acho que anunciavam, quando tivesse que dizer, assinar o, o papel de mudança de registro, não, desculpe lá, mas não consigo. <risos>